Buenos dias, mais um The Watch no Canadá começando pra vocês E hoje eu vou fazer vlog, porque faz muitos anos que eu não faço vlog Faz muito tempo que eu não faço vlog E aí a Paula tá mexendo o saco pra fazer vlog E aí todos vocês querem que eu faça vlog ah, E um abraço pro meu amigo Ricardo do Território Nerd também Que falou que eu quero fazer vlog Então vamos fazer vlog de Vancouver E quantos vlogs eu vou falar nesse vídeo, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Então a gente vai dar um rolê Vamos dar uma volta hoje pro Vancouver Eu preciso trocar minha operadora, porque eu peguei uma operadora de celular péssima e eu vou lá na Telos para poder trocar de operadora eu vou almoçar na cidade e mostrar um pouco para vocês da downtown de Vancouver então, se você quer ver um pouquinho mais de Canadá, fica comigo e check it out. vlog raiz do Babes Bem vlog raiz. Olha aqui as ruas. As ruas de Vancouver. Olha que legal, os carros param pra você atravessar. Não é legal isso? Os carros, você pisa pra atravessar. Os carros param. Isso é muito legal. Olha aqui, que cidade bonita. Que cidade limpa. Né? Mas olha que bonito esse dia hoje em Vancouver. Tá sol. Não tá chovendo. Mas tá frio. Uma coisa interessante aqui de Vancouver, acho que no Canadá inteiro, na verdade, é que você vê os telhadinhos das casas, que eles são todos em forma de triângulo, né? Que é pra neve cair nesses telhados e cair na rua, não ficar preso no telhado, tá? Né? Olha que bonitinha as casinhas, Fica, e dá, dá todo esse estilinho bonitinho nas casas. O que, que você achou aí, amor? Alguém colocou esse sofá pra doação. Levanta aí pra gente ver se tá bom Eu tenho medo de trazer bed bug pra casa com esses negócios, né? E perdi só nossa vaga, até a gente descobrir se tem bed bug. Na vaga do prédio. É que bad bug só vai descobrir quando você abrir ele dentro, então.. Melhor não. Eu prefiro comprar um desse pra você do que pegar um desse na rua, mas. Olha só, galera. A galera deixa as coisas na rua pra qualquer um pegar, coisa que não tá mais usando. É, mas eu tenho meio medo, viu? de levar bed bug. Na volta a gente pega, filha. A gente tá aqui na Robson Street, que é uma das ruas mais conhecidas aqui de Vancouver. É uma rua bem comercial, assim. Tem restaurante pra caramba, tem loja, tem um monte de coisa legal. Agora dá pra vocês verem melhor atrás de mim, né? Tava com um reflexo de sol. E vocês já ouviram falar do Tim Hortons? Tim Hortons é tipo o Starbucks daqui. Só que ele é bem baratão, bem podrão. E é um dos lugares mais conhecidos do Canadá. Se você vem pro Canadá e você não foi pro Tim Hortons, você... Não veio no Canadá. E tem uma bem atrás de mim aqui, ó. Sim, Hortons. Uma cafeteria, só que ela é muito conhecida. É uma das maiores redes de café daqui do Canadá. Só que eu acho muito podrona, né? A gente viu um programa, inclusive, falando que é um dos restaurantes mais sujos daqui. Um negócio assim, né? Tem food, vi food violations enormes. Então. Eu não confio muito, não. O café é ruim. E o café é ruim? Starbucks é melhor. Ah, Starbucks é muito bom, né? Starbucks é o que tem a menos, tinha menos food violations de todos, né? Então é mais, mais seguro de, de comer e de tomar café. É. Olha que legal essa loja, ó. Rorim, esse restaurante, eles têm as comidas deles em.. É, como é que fala isso? É resina? Resina. Resina, né? Eles fazem as comidas em resina, ó. E aí eles te mostram como seria o prato mesmo se você fosse comer. E logo do lado tem uma loja de bolo, que a Paula ficou louca das ideias. É. Ah, então estão contratando. Ah, estão contratando. Em todo lugar aqui tem gente contratando, ó. O tipo de loja que eu morro de paixão também, ó. Candy Room. Porque eles têm vários tipos de docinhos, tem. Ah, as, as, ah as olha aqui. Diferentes. Olha esses, esses refrigerantes, ó. Tem infinitas de dois amas bem Churro, uma refrigerante de uma amas laden, olha isso. Dirt soda. Olha aqui. Candy sushi. Olha isso. Candy, Candy sushi. É sushi. Tá sushi, mas é doce. Que legal isso, cara. Eles têm um restaurante aqui de bacon. Tem um deles que é de bacon. Vamos lá ver, vai. A gente pediu permissão para a dona da loja para poder filmar aqui dentro, porque algumas lojas não gostam que filme. Mas algumas ao contrário, algumas gostam que filme ainda coloca o nome pra pessoa vir comprar depois. Então vou deixar pra vocês aqui o The Candy Room pra vocês virem aqui depois, quando vocês estiverem em Vancouver, ver aqui nessa loja porque é muito legal, olha só, eles têm doce de tudo que é jeito, cara. Tinha um doce de maple syrup aqui. Essa é a minha parte favorita, ó. Pepsi de cherry vanilla, Coca-Cola de cereja. Olha que legal isso. Ginger beer. Umas fantas diferentonas. Você gosta dessa loja, né amor? A doce, né? Você gosta, né? Olha, um monte de doce. Aí. aí, unicórnios e. Como é que é o nome desse bichinho aí? Puxinho. Puxim. Puxinho? Puxinho cat. Puxinho cat. cat. Assim, ó. Não sei como pronuncia, mas ah, eu falo puxinho. Puxinho, Puxim. Puxim cat. Ah, tem o Curious George aqui tem também, com ó. com sorvetinho. Você gosta, né? dessas essas paradas? 40 dólares o bichinho? Nossa, é cara, hein? Caramba. Esse é um puxinho. No unicórnio, de bigode e chapuzinho <risos> É, pras meninas que gostam isso aí E os meninos também ah, os meninos também, né, os meninos também, não tem problema Todo Ah, você mostrou tem os Ah, eu mostrei, esses monte de doce, olha que delícia Tem no shopping de São Paulo, isso, é no Brasil inteiro, né tem, tem essas coisas no shopping, mas essa é uma loja gosta mais Eles gostam mais, é enorme, é Muito legal, né A Paula, a gente fez um vídeo uma vez Desde que, quando a gente se conheceu, né? A gente fez um vídeo desse Experimentando essas coisinhas aqui, ó Que são jelly beans de sabores estranhos, cara Então tem tipo de vômito Ou de, sei lá Chulé <laughs> Tá vendo, ó, ovo podre, ó É lindo, mas também temos... Nos crickets é esse, o bacon e o cheiro Ah, uh. isso é desgastante Oh, meu Deus <laughs> <my God. laughs> The scorpion the lollipops é the lollipops, e no outro lado é o tequila lo flavored lollipop. Worms. Oh, gosh! A mulher da hora estava me falando aqui que eles têm esses bichinhos aqui, ó. Ah, que nojo! Olha aqui. Eu acho que tá muito really? that, eh? E você viu os bichinhos, cara? Uuuuh, insetos! É muito nojento, cara. Eu não ia conseguir. A mulher falou que eles, eles parecem com amendoins. O sabor é de amendoim. Aí eu falei, cara, eu, não, eu jamais vou experimentar um inseto de amendoim, de congolo de amendoim. De amendoim. <risos> nunca, nunca, né? Você experimentaria? Isso entra na sua parte vegetariana também, ah, os insetos? É um eu não vou comer um lixo. Mas inseto não tá em extinção. Mas o, o, a galinha também não, ué. É verdade, pensando por esse lado, eu não como lixo. a galinha também não, é verdade. Nem inseto, nem, nem uma minhoca. Principalmente inseto. bem legal que tem aqui em Vancouver, isso tinha na Austrália também, eu não sei se no Brasil mas eu nunca, eu nunca vi um negócio desse no Brasil é uma tecnologia tão antiga que eu não sei nem que a gente não tem no Brasil, que são os parquímetros aqui, olha aqui, que legal aqui ó, como é que funciona, você tem esse parquímetro né, e aí você pode colocar as moedinhas no parquímetro, pra poder ver o tempo que você quer ficar, né, é bem simples só que eles têm um aplicativo também chama Pay by Phone, que você coloca o número do parquímetro que você tá no aplicativo e aí você coloca o tempo que você quer, ele cobra o seu cartão de crédito eu acho, tipo, genial isso. E eu me corrijo se eu estiver errado, mas eu nunca vi isso no Brasil. Em São Paulo tem. muito interessante. Tem, tem isso também em São Paulo? em São Paulo? Ah, não, tem em São temporada. Paulo tem. Em São Paulo tem, ou Zona Azul. Ah, tem a Zona Azul, é verdade. Tem a Zona Azul em São Paulo, mas não, mas não é igual a ah, esse. fica assim, você coloca o tempo que você quer e não é por tempo, você paga um preço fixo. É, a Zona Azul. é tipo uma hora, 30 minutos. É, é verdade, é verdade. Tem mesmo, tem, desculpa. Tem, tem em São Paulo e sim, não sei se nas outras cidades tem. Mas tem em São Paulo, tem em São Paulo, eu achei bem interessante isso. Agora pensa numa loja que toda vez que eu passo eu fico pirado, é essa daqui, ó. A Tesla. Cara, esses carros da Tesla são as coisas mais legais do universo, cara. Eu sou pirado pra comprar um desse. O carro é lindo. Que bobo ele. Ai, que bobo Todo mundo, todo mundo. Quem, quem não quer um Tesla, não é mesmo? A gente tá podendo comprar? Não tá né? Mas como eu queria muito o Tesla, eu queria. Espera, dragão. Ai, isso daqui é um museu que eu achei. O que que é aqui, fala? Tem que ter o um lado bom, né? Ah, tem que dar lá lado bom! Ah, o que, que é aqui? Vai! Aqui é o Museu de Arte de Vancouver E a entrada custa tipo 30 e poucos dólares Mas às terças-feiras a entrada é por doação Então se você falar, eu só tenho 5 dólares, você pode entrar, entendeu? Você tem que dar uma doação, você pode entrar no museu Ou seja, vem na terça-feira Vem na terça-feira é. Não sei se você pode falar, tipo assim, ah, eu tenho uma moeda Talvez possa! <risos> e a galera vem aqui andar de skate, olha que legal! Na Robson Square, eles fizeram um ringue de patinação no gelo, aproveitando que tá inverno, obviamente, e você paga 5 dólares para poder alugar o patins, e você pode andar o dia inteiro, né, se você ficar o dia inteiro com o patins, você pode tranquilo até eles fecharem, né. Se tiver o seu, você pode só trazer. É, e se você tiver o seu próprio patins, você pode só vir e entrar, é gratuito, você não precisa pagar nada se você tiver o seu próprio. Era própria prefeitura ele fica aqui, na perto da UBC, ó, a Universidade de British Columbia, olha que legal isso aqui, ó. bem no centro da cidade, ó. A Paula adora, a Paula já veio aqui andar de, de patins no gelo, ela vê isso aqui ela quer ficar andando, né amor? É legal, é bacana mesmo, ó, aqui. Vou fazer, vou fazer, eu tenho medo de machucar, de machucar quebrar a perna. Não, mas mês que vem a gente já tem seguro saúde. É verdade, a partir do mês que vem a é gente saúde, muito bem lembrado. Uma coisa que vale lembrar aqui é que eles só aceitam dinheiro aqui pra poder alugar o, o patins. Quando eu vim com a Paula, tinha 5 dólares só e só ela foi. Então, quando vocês vierem aqui, lembre-se de sacar dinheiro pra poder usar. Porque, impressionantemente, não é todo lugar que aceita cartão aqui, não. Então, venham com dinheiro. Galera, como esse vídeo ficou muito longo, eu vou dividir em duas partes, então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo, na parte 2 desse vlog, que vai ter bastante coisa interessante pra mostrar pra vocês sobre Vancouver, beleza? Então até a parte 2, fica ligado aí, tchau!